atenção para vídeo longo olha esse vídeo vai ter um pouco mais de 20 minutos então o que você pode fazer para escutar esse áudio bacana em uma forma muito mais rápida aqui abaixo nas configurações do youtube tem uma engrenagem na qual tem uma opção chamada velocidade aumenta para 1.75 ou 2.0 assim você vai poder escutar a conversa muito mais rápido e eu te garanto se você escutar até o final você vai se surpreender com o que tem no conteúdo desse áudio. Então vamos lá. Alô, bom dia. Aqui é a Mayara. Fala em nome do suporte da Uber, Felipe? Isso, Mayara. Tudo bem, amada? Tudo bem, Felipe. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, bem, muito bem. Cada vez eu melhor. Que ótimo, a nossa ligação é gravada. E eu estou entrando em contato porque já faz um tempo que você não realiza viagens aqui no aplicativo da Uber. Aconteceu alguma coisa? Então, na verdade... É, Mayara, né? É... O que está acontecendo, Maiara? Na verdade, eu, eu vou te ser bem honesto, né? Eu, eu trabalho com meu tempo onde estão me valorizando mais, sabe? E realmente, em cima de uns feeds que eu tive da Uber, etc, eu... Eu realmente, eu estou insatisfeito. Entendeu? Vocês dominam o mercado, mas tratam a gente como se fosse a é, hora de parceria, parceria, mas é, acontecem umas coisas minhas raras, entendeu? Que envolve cliente, é, que é o passageiro, envolve a gente. A gente sempre está do lado mais fraco da corda, entendeu? A gente tem que se submeter a cada situação honestamente, sabe? Que é deplorável, né? As taxas de compensação da Uber... Desculpa, eu pago quatro e pouco reais aqui, o litro do meu combustível, entendeu? E mesmo assim eu tava fazendo dinheiro. Mas o que Sim. que acontece? Aí coloca um traficante dentro do meu carro, armado, eu não posso nem reportar essas coisas pra Uber. É, niguinho gritando, batendo, é, xingando, falando bobagem na tela, assediando, um monte de porcariado, entendeu? E a única coisa que a Uber sabe fazer é, é tipo penalizar o, o motorista, cara eu não, eu, eu, obrigado obrigado por esse canal obrigado por esse canal porque é a única vez até hoje em um ano e meio, quase dois anos de plataforma que eu tenho um feed da Uber mas eu só tenho esse feed porque eu não dou mais dinheiro pra Uber, porque se eu desse nem isso estavam me dando, Sim. entendeu então vocês estão sentindo já aqui na nossa Sim. região, tá caindo bastante o conceito da Uber, não é só de mim, é de mim e de uma Uhum. Galera, é uma galera Eu tenho grupos aqui Grupo Caveira SC Monitoramento 24, ROM Eu tô nesses grupos todos, entendeu? Então o pessoal trabalha como se fosse um refém De oportunidade Porque o mercado tá puxado A Uber paga direitinho Tudo tá. mais, não tenho que me queixar Em relação a nenhum tipo de repasse, entendeu? Isso tudo a Uber é extremamente pontual Sim. Não tenho que me queixar Mas eu me queixo quando entra um passageiro Me agredindo e eu peço para ele parar de me agredir de forma super educada, ele simplesmente manda eu parar meu carro, desce, me dá uma estrelinha, antes disso eu reporto para Uber, minha nota cai, o Uber fala, honestamente, dane-se, porque é isso que eu entendo. Colocando, é, colocando, o... colocando. É, colocando, tem colocando. Minha nota caiu uma vez porque eu fui assediado dentro do meu carro, com uma pessoa arrogante, mesquinha, que honestamente eu não teria nem levado. E depois esse caso do passageiro que me agrediu, entendeu? De uma mulher que me agrediu. É tipo assim, eu entendo que cada um tem seus problemas, mas eu sou um prestador de serviço, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. E também alguém gritando e me batendo dentro do meu carro é um absurdo. E a Uber passa a mão na cabeça desses passageiros. Mas moral de história, não vale a pena. Então eu prefiro trabalhar pra pop, prefiro trabalhar pra move, prefiro trabalhar... Agora que está entrando e está com uma super parceria aqui na região, mesmo sendo bem pequenininha, que é a Indriver, entendeu? É, a 99, Sim. pô, a 99 eu faço a mesma corrida que eu faço com a Uber, pô, eu ganho, sei lá, 20% a mais, mesmo a taxa dele sendo menor. Você está entendendo? E para mim, 20% a mais é muito dinheiro sabe Então, honestamente, eu, eu, acho, eu acho que a Uber tem que se tornar parceira dos motoristas. E não usar de um reflexo, de um potencial que ela cativou pelo globo e de uma situação financeira do Brasil para poder se prevalecer. Porque, na boa, sem assim, motorista não tem plataforma, entendeu? Então, eu deixo esse link. Honestamente, eu sou administrador, fali minha empresa, perdi mais de 3 milhões de reais nos últimos 4 anos e virei motorista de aplicativo porque eu quis. Só para você entender meu cenário, tá? Falo três idiomas, viajei pelos cinco continentes e, tipo, eu sou um excelente prestador de serviço aonde é que eu vou, entendeu? Só que eu, eu fico assustado, entendeu? Aí eu parei de dirigir para Uber, Uber falou, e né, tirou meu VIP. Aí eu não volto mesmo, entendeu? Aí fica difícil, sabe? É, fica, fica complicado seu histórico. Olha, a sua nota conosco, ela tá 4.95, tá? Ela, ela tá maior. Aí, Ela não, era tá péssima, ela era melhor. Então, e vendo aqui os comentários, são comentários muito bons, olha, muito obrigada pelo excelente serviço, muito educado, bem atencioso. Então, assim, Felipe, hoje na nossa plataforma, claro, hoje em dia nós temos algum alguns outros concorrentes, né, porque antigamente era mais somente a Uber. Então, para que a gente não perca a qualidade, o que a gente está fazendo hoje? Para que o motorista ele tenha um pouco mais de segurança também, hoje em dia a gente verifica mais a questão do usuário, a questão do CPF, a gente faz uma, uma análise no, no cadastro do usuário, para que vocês tenham um pouco mais de segurança. Hoje em dia você consegue verificar, você consegue verificar até onde o, o usuário vai, é, a foto de perfil também, ela agora... É, exigida né, pelo usuário para que você tenha mais o segurança e verifique quem é o usuário né, para que você fique um mas pouco mais mas isso já está implantado em Santa plataforma. Catarina as fotos e tudo mais, porque até onde eu sei é em São Paulo e Rio de Janeiro, só em algumas regiões de Porto Alegre São Paulo São Paulo foi o primeiro, né, que é da onde eu estou falando com você, eu sou da de São Paulo e em Santa Catarina, como que tá? um foco maior que é Florianópolis, né Porto Alegre e Curitiba. São então, essas três cidades que agora a Uber está implantada para que tenha mais melhorias, né? porque realmente é ocorreram alguns casos. Então agora a gente está focando mais nessas cidades. Você quer, que que quer ouvir uma, uma medida bem legal que a concorrente de vocês fez? Eu, vou, eu só vou falar o que ela fez, vocês vão saber de quem eu estou falando. Elas estão instalando câmeras de vigilância Sim. e segurança no carro. Tá? Você já Sim. sabe de quem eu estou falando. A Uber, a Uber, pelo contrário, se eu filmo um passageiro meu para minha segurança ou para apuração futura, caso me assalte, me mate e me jogue ali no porta-malas, a Uber ainda vai me penalizar se eu fizer isso. Está no contrato. Você está entendendo? Então esse tipo de postura da empresa é que tem que mudar. A empresa tem que ser voltada para os motoristas. Os passageiros é a consequência. Quem dá a cara de segunda a segunda... Feriado, fim de semana, madrugada, dia de chuva, é o um motorista. Quem tem, eu não sei quanto custa implantar, mas as custas de se manter um carro são altas. Né? O combustível é alto. A Uber está levando, tem corrida que leva 35%, 40%, entendeu? Eu não consigo entender isso. Exatamente. Eu, eu não consigo entender isso. Então Porque isso é um desprivilégio que... muito grande para o motorista. E é, de, e é por isso que vocês estão caindo. A verdade é essa, eu tô sendo honesto contigo, eu não tô dando bronca, eu não tô dando nada. Eu tô te passando a minha visão empresarial, entendeu? Essa é a minha visão empresarial. Então, é isso que tem que. Eu acho que é isso que a Uber tem que fazer, entendeu? Eu, eu gosto muito de trabalhar com a Uber. Eu gosto de trabalhar com a Uber. Eu só não trabalho mais com a Uber porque realmente o meu tempo está sendo muito mais valorizado pelas outras empresas. Você está entendendo? Exatamente. Mas olha, eu vou deixar aqui, Felipe, anotado, tá? Esse feedback, ele é super importante, até mesmo para que a gente possa melhorar, tá bom? Eu vou deixar aqui tudo anotado que você me passou, as suas sugestões, tá bom? Tá. Para que você também tente voltar à nossa plataforma, para que você fique satisfeito. Também vai ser enviado no seu e-mail todas as nossas promoções para que você fique atento às nossas promoções, tá bom? bom? Posso fazer eu posso Sim. fazer mais um adendo? Eu posso fazer mais um adendo? Pleno carnaval, uhum. pleno carnaval. Eu fico em Floripa de janeiro a janeiro, tá? Pleno carnaval. Sim. O, que, que, a, o que, que a mamãe Uber fez? Chamou motoristas de todas as regiões do Brasil mandando incentivos para eles maravilhosos para eles se deslocarem para cá, cidades de mais de um milhão de habitantes. Por exemplo, Porto Alegre, Sim. tá? O que eu estou falando não é mentira, tá. isso é fato, tá? É fato, tá aí no aplicativo. Então eles ofereceram mínimo de ganhos, ajuda de combustível, não sei o quê, diminuiu taxa, fez um milhão de coisas para poder atrair os motores. E quem está aqui o ano inteiro e ia ganhar alguma coisinha um pouquinho a mais se valendo disso. O que, que aconteceu com essas pessoas? meu Gerou uma revolta assim gigantesca entre os motoristas, essa manobra de vocês. Não existe uma promoção bacana em Santa Catarina. Todas as promoções legais estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro e estão em Porto Alegre. Eu não sei em Fortaleza como que é, porque eu não tenho experiência por lá, mas... Provavelmente deve estar melhor do que aqui também, entendeu? Então... Eu chamo de mamãe Uber com todo carinho porque foi quem me resguardou e eu ganhei, me ajudou muito numa fase muito complexa da minha vida. Mas assim, principalmente emocionalmente. Mas assim, em se tratando de receita, incentivo, a mamãe Uber vai ter que correr atrás porque ela está perdendo muito motorista. Muito motorista. É, se você me der a liberdade de passar esse áudio para frente da nossa chamada... Eu gostaria muito de colocar para os meus é. colegas de grupo que a mamãe Uber está preocupada e está me ligando, está querendo conversar. Entendeu? Se você me permitisse, não, não. É uma conversa fiel nossa aqui entre a gente. Mas eu acho legal passar isso para os motoristas que vocês estão preocupados e estão correndo atrás. Entendeu? Porque a galera é está desligando que o aplicativo. Na, na Entendeu? Então tem que melhorar muito, entendeu? Tem que melhorar muito pra gente, sabe? A 99, pô, ela chegou pagando é, 50% a mais da corrida do próprio bolso dela pra poder implantar a 99. Foi uma das medidas da 99. Ela fez uma série de medidas. Eu me sinto muito mais respaldada pela chinesa do que, do que pela americana, entendeu? Acho que é americana, Uber, né? Ela era brasileira, era americana, não sei o direito de história dela. <risos> Oi. Você entendeu? Então, tipo... Ah, não, não, não, não. É que eu tô jogando com meu filhinho. Eu tô com meu filhinho pequeno hoje em casa, sozinho. Com ele. Então, tipo assim... Ah. São esses pontos que a Uber tem que avaliar com muito carinho. Muito carinho, entendeu? A segurança do motorista. Relação motorista é, e passageiro. Querendo ou não, quem põe o, o, o passageiro é dentro do motorista é a Uber, não é o passageiro que escolhe de forma aleatória. Então o passageiro chega, quebra o carro, vomita no banco, suja o banco inteiro, suja o carro inteiro, deixa a gente sem trabalhar porque o próximo banco vai estar tá molhado, a gente está numa região litorânea. É... Gente usando a gente para poder levar fuzil, pino de cocaína, um monte de porcariada, sabe? Eu sei que é difícil de controlar tudo isso, mas eu sei que... Com relatórios que a Uber recebe, em vez da Uber chegar e falar assim, olha o que, que a Uber faz, olha o que, que a Uber faz. Ela fala assim, ah, devido ao seu reconhecimento da sua queixa, não sei o quê, a nossa medida protetiva é, dois pontos, não deixar mais cruzar tal é, cliente com você. Pô, o cliente é problemático, então não vai cruzar comigo, mas vai cruzar com o meu colega. Essa é a postura da Uber? A Uber não tá nem aí, essa é a sensação que a gente tem. E são coisas assim de agressão física, de tudo que possa imaginar, entendeu? E pô, a gente é pai de família só querendo trabalhar para ganhar um dinheirinho, entendeu? É maravilhosa a proposta da Uber, eu trabalho a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu tô afim, quando eu não tô, quando eu tô com mais gás eu trabalho um pouco mais, quando eu não tô eu trabalho um pouco menos. Só que a Uber, ela tem que olhar pro motorista com outros olhos. E eu não quero dividir o meu tempo com outras plataformas Eu quero ter uma plataforma eu gostaria honestamente de sempre estar optando pela Uber Só que, hoje, olhando o meu perfil Olhando o que as outras empresas estão fazendo por mim É difícil trabalhar pra Uber, sabe? É difícil, é honestamente Eu tô sendo muito honesto, sabe? Eu tô escolhendo Eu sei que são palavras duras, entendeu? Mas eu tô escolhendo a dedos elas ainda para poder usar com vocês, entendeu? Porque eu não, eu não quero ser desrespeitoso em nenhum momento mas eu tenho que apontar o que está acontecendo aqui. Eu estou falando em nome de 7 mil motoristas em Santa Catarina. Pode ter certeza. Você está entendendo? É, só, é, é, só, isso é muito importante. É, importante só aqui na nossa região, entendeu? Porque... Só, só aqui na nossa região tem 7 mil motoristas Não. cadastrados, entendeu? Então eu tenho autonomia para falar em nome deles dessa forma. sabe? Então... E, e com certeza eles vão estar me apoiando sempre em cima do, porque eu não estou sendo incoerente, eu estou falando a verdade, sabe? E às vezes eu já vi queixas de colegas que simplesmente foram reportar problemas para Uber, que aconteceu e Uber foi lá e desligou eles da plataforma. Ou seja, é um cala-boca. Eles colocam uma, uma. Então fica difícil de, de, de ter uma parceria de fato. Na verdade, existe uma imposição. Quer, quer. O serviço está aí, a gente te paga isso e problema teu o resto, sabe? E não é bem assim. Sim. não é mais bem assim vocês não estão sozinhas no mercado como a nossa ligação como a nossa ligação é gravada então a, essa ligação não vai ser passada para frente tá por bom? favor quem mais que quiser, quiser entrar tá bom, em contato também. comigo tenho eu sou amigo do Fernando Floripa sou amigo do Marlon sou amigo de muita gente que está no YouTube é, a gente conversa bastante Sim. assim em box, entre a gente sabe então tem o Marcelo, então tem, tem uma galera, você sabe de quem que eu tô falando, então é, poxa eu te falo, eles não colocam metade das coisas que eles queriam colocar nos vídeos, porque eles vão ser censurados, entendeu? Porque a verdade é uma, o que acontece no dia a dia é uma, e o que nos é apresentado é outra, sabe? Então poxa, a Uber tem que ter mais carinho com os motoristas, honestamente essa é a minha posição então, aqui em São Paulo, nós já temos uma alta melhoria, tá? praticamente 90% da melhoria da Uber. Então, agora a gente focou em algumas cidades que realmente não estão com, com, tantas, com tantas viagens, não estão com tantos motoristas satisfeitos, que é justamente o que eu te passei, essa cidade, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Então, agora a gente vai dar esse suporte maior, Entender o que está acontecendo, como você me passou, o que está acontecendo Essa ligação vai ser passada para frente, vamos tomar atitudes E a gente vai entrar em contato com você, tá bom, Felipe? Eu agradeço muito, eu estou 100% disponível para a empresa de vocês Eu acho que Sim. é extremamente funcional, é de admirar todo o projeto, entendeu? A história do projeto, é tudo lindo. Sim, claro. Mas, assim, é uma oportunidade para quem está com dificuldades, então ajuda muito, eu sou muito grato, eu não quero que me entendam errado, pelo amor de Deus. Só que, não, diante fui, da visibilidade eu. ofertada, pela demanda que está tendo, os motoristas em grande totalidade vocês sabem do que eu estou falando porque vocês têm os reflexos mensais aí de faturamento, recebimento etc, perfeitamente elaborado, com um sistema assim multimilionário, que não dá uma falha, e, e ele diz que é verdade o que eu estou falando, entendeu gente, é só isso sabe, é só isso, tem que ouvir os motoristas entendeu, eu sei que tem gente que não tem tanto, é, tantas palavras e acaba se comunicando mal, entendeu e acaba levando para o outro lado, mas assim, com muito carinho, com muita atenção, eu estou escolhendo a dedo essas palavras para poder passar para vocês, embora não sejam as palavras que vocês gostariam de ouvir, entendeu? Eu, eu tenho ciência disso, mas eu acho não, mas que a é crítica, ela, ela é fundamental para haver melhoria, entendeu? E havendo melhoria na plataforma, Exatamente. reconhecimento por parte dos motoristas, pode ter certeza, todo mundo vai desligar todos os aplicativos aqui na região e vai ficar só com a mamãe Uber. Eu tenho certeza, Obviamente, entendeu? Aí vai ficar é, só as duas, vai ficar é, a Pop a e a Uber. Maior também, não né? Com certeza. Com certeza. Aqui hoje tem o um, Woman's Drivers, tem, tem umas três, quatro plataformas além dessas duas principais. Então, pouquinho, não sei o quê, mas... Tá com zero de problema. É, o pessoal liga, ligaram pra gente da InDriver dos Estados Unidos, sabe? Então, tipo, pô, ligaram dos Estados Unidos. Um cara no norte do Brasil... Fez uma chamada junto com um motorista daqui de Santa Catarina Que ele tinha sido penalizado, olha que coisa Ele foi penalizado por uma coisa que ele não fez Ele só fez uma pergunta no grupo Aí o que, que o admin fez? Foi lá e tirou ele De forma totalmente... Porque estava cadastrando bastante motorista Já subiu a cabeça dele O que, que aconteceu? Eu perdi dois dias meus Me unindo junto com outros bons motoristas Porque também não adianta pegar os porcaria Para falar, entendeu? E, poxa, a gente, além de colocar ele de volta dentro da plataforma da Indriver, o pessoal ligou para ele dos Estados Unidos, eles fizeram é, é, uma conferência entre três pessoas, né, em três telefones diferentes, é, uma no norte do Brasil, outra aqui no sul, outra nos Estados Unidos, e ele falou assim, Ah, tem que dar incentivo isso, isso, isso. Meu, deu três dias, a Indriver estava mandando os incentivos para a gente, em três dias, foi a coisa mais rápida que eu já vi alguém fazendo, então é esse tipo de postura que eu exijo da Uber, eu espero porque vocês, vocês são dominantes no mercado, entendeu? Não entendo Então, Fede, e como você, assim, hoje você é muito essencial aqui para nossa plataforma é isso mesmo que a gente vai fazer estamos dando uma atenção maior, vai ser enviada mais promoções, mais incentivos para que você volte aos poucos até voltar realmente para nossa plataforma, tá bom? Tudo vai ser passado para frente e a gente vai entrando em contato, vai verificando com você se está melhor a plataforma, se você já está mais satisfeito, tá bom? Tá, saiba que eu estou 100%, é eu tô 100, você 100 disponível para vocês, tá? Saiba disso, tá? Não, não fechei minhas portas. Eu Mas só estou fazendo opção hoje, Pode, tá? Estou sendo bem honesto, tá? Posso, se eu puder ah, ajudar obrigada, a empresa é de você vocês, para mim é um enorme prazer, tá? Então, fechou. Eu que agradeço o contato de vocês. Para mim é muito importante essa postura de vocês, tá? Eu queria agradecer a sua atenção, Felipe, mas você assim, hoje, você tem alguma previsão de, vir, de voltar a fazer algumas viagens aqui na plataforma? Olha, do jeito que tá hoje, eu não vou ligar no aplicativo. Eu vou aguardar um retorno ah, primeiro da empresa. Sim. Tá, porque eu sei como sim. funciona e se eu, todo mundo voltar hoje, aí que não vai melhorar nada mesmo, entendeu? Então eu acho que primeiro a gente tem que esperar um feedback bem positivo da Uber para depois a gente realmente... E é só a Uber dar um feedback que vai todo mundo voltar instantaneamente, entendeu? É só isso que falta. Falta só um posicionamento da Uber em relação a todos esses problemas que a Uber já sabe de qual é salteado. Tá bom? Perfeito. Então, Felipe, então, muito obrigada viu pela atenção. Tenha um ótimo final de semana. para ti também, viu, amada? Muita alegria e manda um abraço pros paulistas e paulistanos aí da região, tá? Ah, sim. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.